Opa, vamos lá. Bem-vindo ao módulo de produtos. Aqui é o Marco com de gestão de equipes vou te mostrar para que serve essa função né, e como que pode ser usado. E essa função aqui, ela, ela serve para você fazer a gestão de estoque, tá? E estoque e que sentido, Marco? peças, materiais, equipamentos e ferramentas. Então, cada tipo de, cada segmento aqui vai ter uma, uma necessidade dessa que eu acabei de falar, algumas até mais de uma. Mas eu vou mostrar aqui alguns exemplos tá, de como é que você pode é, utilizar isso. Para a gente ter é, uma entrada legal aqui nesse treinamento desse módulo, eu vou mostrar o seguinte: entre aqui nesse cliente, aqui no meu celular. E olha só que legal, aqui ele já me mostra a função de produtos. E aí, o que, que eu posso fazer? Eu posso, dentro dessa visita, eu posso entregar aqui. Eu posso vincular um produto a essa visita. Vou colocar entregar. E aí, eu como meu usuário, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho um no break. Né? Então, eu tenho 10. Então, eu vou escolher o no break. Vou avançar. E aí, eu vou colocar aqui, eu vou entregar um no break aqui. Avançar, ele pede para confirmar. Efetuar a entrega. Então, o que, que eu fiz aqui? Ó? Lista de produtos no local. Então, eu, nessa visita aqui, e eu já fiquei vinculado ao meu cliente, que é o local do Contele, eu coloquei aqui um nobreak, break eu fiz uma entrega de um nobreak. break e aí já ficou vinculado a essa visita e a esse cliente, que é o que a gente chama de local aqui no Contele. Então, só bem rapidinho, né? É... E eu fiz isso pelo usuário, né? Aqui pelo celular, essa telinha que tá aparecendo aqui para você. Então, esse módulo a gente vai explorar isso né quais são a, as regras quais são a, a, as formas de, de cadastro como é que a gente exclui como é que a gente faz transferência todo esse universo aqui relacionado a produtos né fazer toda essa gestão de estoques aí é, e quando a gente fala de estoque peças materiais equipamentos ferramentas o que você quiser controlar né chamar de produtos tá bom então Segue aí os próximos vídeos, a gente vai tentar fazer bem, bem picado aqui, assunto por assunto. E aí espero que você faça um bom proveito desse módulo. Um grande abraço.